Olá pessoal, então vamos continuar a minha série de Aprenda Erlang para um Grande Bem Então são estes vídeos aqui, este aqui foi o mais recente Aprenda um pouco de Erlang para um Grande Bem 12 Eu falei sobre casamento de padrões E eu disse que no próximo a gente ia falar de guards ou guardas Vou traduzir para guardas Que são cláusulas adicionais que podem aparecer no cabeçalho de uma função para fazer com que o casamento de padrões seja mais expressivo. Então, no vídeo anterior e no, no trecho anterior do, do livro, do livro do Fred Hebert, ele mencionou que o casamento de padrões é um pouco limitado, e ele não podem expressar coisas como, por exemplo, o intervalo de valores ou certos tipos de dados. Então, um conceito que a gente não consegue representar é contagem. Então, por exemplo... Esse jogador de basquete de 12 anos de idade é muito pequeno para jogar com os profissionais? Esta distância é muito longa para caminhar sobre suas mãos? Você é muito velho ou muito jovem para dirigir um carro? Então, a gente não consegue responder essas questões simples com o pattern matching. Na verdade, não foi isso que ele disse aqui, né? Ele disse, ó, você não pode responder essas questões com casamento de padrões simples. Você pode representar, por exemplo, ter uma função que diz, olha, se a pessoa tiver até de 0 a 15 anos de idade, ela não pode dirigir. De 16 em diante, ela pode. Mas isso aqui dá tá um trabalhão, né? Então, para isso, ele diz, ó, vamos começar, vamos criar um módulo Guards. E lá nesse módulo Guards, a gente vai ter uma função old enough, de aridade 1. E o que é que ela diz? Olha, Recebe um X. Se o X for maior que o 16, retorne verdadeiro. Caso contrário, retorne falso. Maior ou igual a 16. Então, a gente já sabe como fazer. A gente vai lá no IRL. A gente abre o arquivo. Compila o arquivo cguards.irl. E aí, a gente chama a função guards Old enough, com 10 vai retornar falso. Com 15 vai retornar falso. Com 16 vai retornar falso. True já, né? Com 100 vai retornar falso. Ou true. Com 200 vai retornar true. Então, qualquer valor acima de 16 ele vai retornar true. Pronto. Muito mais curto e mais limpo do que isso aqui. Então, vejam que o, os guards eles até tinha feito isso aqui. Vou mostrar para vocês, que eles às vezes substituem os ifs, que a gente vê que o Erlang tem if também, então ele pode substituir, junto, obviamente, com as cláusulas de funções, que é essa ideia de você ter, por exemplo, aqui ó, tem duas cláusulas, né? Então, nesse caso aqui, já tem uma função que ele está dizendo, olha, suponha que você, na verdade, você não quer, não basta ser maior, mais velho do que 16. Tem que ser mais velho do que 16, incluindo 16, e mais novo do que 104, incluindo 104. Então, o que a gente faz aqui é simplesmente dizer essa função. Olha, aqui ele reclama que o right age tem que estar, tá, tem que ser exportado. A idade é 1, que ele ficou fora de. Não sei se aqui já vem com formatador. Vem com formatador? Sim. E, ah, faltou salvar, e aí eu compilo novamente, e aí eu faço writeage, então 16 é verdadeiro, 104 é verdadeiro, mas 105 é falso, 13 é falso. Eu já posso fechar isso aqui, né? vou deixar aberto aqui em outra janela porque depois eu vou querer copiar os dados aqui Ok right age então a vírgula funciona como um operador and also então lembrando aqui então o o and o é assim true and false e false and false and true é false false and false é false acho que a diferença do end also é que ele precisa ele avalia os dois lados, né? deixa eu ver eu não me lembro qual é a diferença do end also pro end mas nada aqui Uma busca aqui no Google. When to prefer AND over AND also in guard tests. Então, ele diz que a vírgula funciona como um AND also. A vírgula um shortcut for AND. I'm curious why the comma uh, is a shortcut for AND not AND also in guard tests. Uh, act similar to or else. É mais fácil ver no próprio livro aqui. Faz tempo, né? Então, and or. Uh... É, cadê? Ele não falou? Eu passei. Ah, tá aqui, ó. Os operadores AND e OR sempre avaliam os argumentos nos, em ambos os lados. Se você quiser ter operadores de curto circuito, use and e or else. Entendi agora. É, o, no caso aqui é que, por exemplo, quando você tem um AND e o primeiro é falso, você nem olha o segundo. Essa aqui é a questão. Quando você tem um or else, o primeiro é verdadeiro, você nem olha o segundo. Então, aqui é o... então ele vai fazer isto aqui, vai retornar true, quando o x for menor que 16 ou maior que 104. Um dos dois já resolve. Então esse aqui é o wrong age. A gente faz a mesma coisa, formato documento, copia o wrong age. Hum recompila guards então, guards wrong, wrong age 10 true então se for menor que 16 ele retorna true, veja, ele nem olha isso aqui é, nós conseguimos resultados corretos disso também teste se você quiser é, em expressões guarda o semicolon atua como or else se o primeiro guard falha ele tenta o segundo então o próximo até que um, um guarda seja bem sucedido é interessante ele coloca um guardinho aqui ou eles todos falham você pode usar algumas funções a mais do que comparações e expressões booleanas em funções você pode usar operadores matemáticos você pode usar funções sobre tipos de dados como é integer é átomo então ele vai falar sobre sobre elas no próximo capítulo. Um ponto negativo sobre guards é que eles não vão aceitar funções definidas pelo próprio usuário por causa dos efeitos colaterais. Então você não pode definir você não pode definir uma, uma função sua, que vai ser usado no, no guarda. Você não pode usar uma função que você definiu como guarda. Erlang não é uma função, ou uma linguagem de programação puramente funcional, como Haskell é. Lembrando que esse livro aqui é inspirado nesse livro aqui sobre Haskell, de Miran Lipov... Lipovaka. Porque ele, o Erlang, ele se baseia ele precisa né, de efeitos colaterais, bastante, você pode dar, fazer entrada e saída, pode mandar mensagem entre atores, lançar erros se você quiser, e quando você quiser. Não há uma forma trivial de determinar se uma função que você usaria num, num guarda, iria ou não iria imprimir texto ou pegar erros importantes toda vez que for testada, sobre muitas cláusulas de funções. Então, em vez disso, Erlang, para simplificar disso, é, eu não confio em você, e talvez o Erlang esteja certo em fazer isso. Dito isto, sim, isso que o Erlang não confia em você, quer dizer, olha, você só pode usar essas funções aqui que eu deixo você usar em guards. Dito isso, você deve ser bom o suficiente para entender a sintaxe base, básica dos guards para entendê-las entendê quando você encontrá-las. Nota, eu comparei vírgula e ponto e vírgula em guards aos operadores em e or else. Não são exatamente a mesma coisa. O primeiro par vai pegar exceções enquanto elas acontecem, enquanto que o segundo não vai. É isso que quer dizer se, se há um erro lançado na primeira parte do guard. X maior ou igual a N, N maior que zero e a segunda parte ainda pode ser avaliada ou guarda pode ser bem sucedido. Uh, se um erro é lançado na primeira parte de x maior ou igual a n or else n maior que zero, a segunda parte também será pulada e todo o guarda irá falhar. Uhum. Então, O que isso quer dizer é que se houver um erro sendo lançado na primeira parte deste guarda, a segunda parte será avaliada e o guarda pode ser bem sucedido. Não sabia disso. Enquanto que no, no or else, não. O, é. Interessante. The whole guard will fail. Ah, entendi. Porque você pode usar também um or else no, no guard. Entendi. Então, ele é mais permissivo quando você tem a vírgula ou ponto e vírgula. Se der um problema aqui, lançar um erro, ele ainda vai tentar o próximo. Quer dizer, no caso, é mais para o né? Não, talvez para o outro também. Porém, sempre há um porém, somente Endalso e Aurelse podem ser nested, né? aninhados dentro de guards. Isso significa A, or else B, endalço C, é um guarda-válido. Enquanto que A, ponto e vírgula, B, fecha parênteses, vírgula C, não é. Sim, faz sentido. Dado seu uso diferente, a melhor estratégia é frequentemente misturá-los quando necessário. É, faz sentido, mas é estranho. Né? No sentido de que você tem duas coisas muito parecidas significado mais uma funciona de um jeito outra funciona de outro com relação ao as exceções e aí você ah, quer usar os dois quero alinhar vou ter que misturar é a coisa mais amigável do mundo ok então esse aqui foi um vídeo mais curto, será que dá tempo de mostrar o if? Acho que não, senão o vídeo vai ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou mostrar, fazer um, uma discussão sobre um if. Quer dizer, aprender, né? Como eu digo sempre, eu tô aprendendo junto, porque tem coisas que eu não lembro, tem coisas que eu, eu já vi aqui, mas eu não lembro, tem coisas que... Eu já vi em algum lugar, mas também não lembro a questão do, do IF. Eu me lembro do, do podcast, do Grok Podcast. Tem uma série do Grok Podcast, procurem depois no, no Google. Grok Podcast Erlang com José Valim, onde ele conta um pouco a história do Elixir. E eu me lembro que tem uma parte que eles zombam bastante do do IF do Erlang. Talvez a gente vá aprender no próximo vídeo por que, que o IF do Erlang... É um pouco engraçado. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.